Cheguei aqui na estação da Greyhound e eu vou pegar o ônibus pra Seattle hoje. Tô aqui esperando o ônibus chegar pra gente poder embarcar pra Seattle. O ônibus atrasou, então acho que a gente vai chegar um pouco mais tarde do que o previsto. Cheguei aqui já pra embarcar e o ônibus, ele tem que assistir no final Vancouver, mas ele faz algumas paradas e uma delas é a Seattle. Chegamos... um pouco atrasados, talvez. Mas não tanto quanto ele saiu. Ele saiu com uma hora de atraso. E chegou com 30 minutos de atraso, então deu para recuperar um pouco do tempo perdido. Cheguei agora aqui em Seattle e eu vou comprar aqui os tickets para poder usar o sistema de transporte público. Eu decidi de comprar o um ticket diário, custa 8 dólares você pode usar ele o dia inteiro. Eu acho que é aqui, não sei. <música> Sobram pelo cartão 5 dólares e o passo diário é 8 dólares. Aí dá pra pagar com assim, cartão de crédito, piso master e dinheiro também. Aí ele perguntou se quer um recibo, né? Não. Enquanto eu pedi, entrou. Toda vez que precisa usar transporte público, vamos ter essas máquinas aqui. E é só encostar o cartão ali. Uma coisa que todo mundo faz aqui quando vem no Space Needle é tentar tirar uma foto. Tipo aquelas fotos da torre de Pisa, em perspectiva, onde você consegue segurar é, o monumento. Difícil não é você conseguir chegar no ponto certo. Difícil é você conseguir chegar no ponto certo e sair com a cara bonita nessas fotos. Esse daqui é um monumento bastante famoso aqui em Seattle. Ele fica girando. E ele foi colocado assim, que é um guarda-chuva virado, porque sempre chove aqui em Seattle. É mais ou menos a Vancouver dos Estados Unidos quando se trata de clima. O clima é bem, bem semelhante. Na verdade, muitas semelhanças existem entre as duas cidades. A arquitetura, o clima, tudo é muito parecido, o que faz com que muitas produções de Hollywood que retratam o Searo, na verdade, sejam gravadas em Vancouver. Esse aqui é o Pike Place Market. É um mercado de peixe, mas também vende artesanato, tem bastante coisa. Do outro lado da rua, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas do outro lado da rua tem o primeiro Starbucks do mundo. Eles tentam manter bastante da arquitetura de como ele era, então ele está praticamente inalterado. Mas isso aqui é muito cheio no, no cenário de semana. Ele, durante a semana ele fecha às 5, já passou das 5, então... por isso que não tem muita gente. Ali é o mercado de peixes. A gente está chegando perto do Starbucks. Já dá pra ver que tem uma fila pra entrar no Starbucks. Ali depois do carro tem uma fila, ali é o, é o primeiro Starbucks do mundo. E ali já é o Porto de Seattle e outras atrações também turísticas da cidade. Lugares mais visitados do Pike Place Market, primeiro Starbucks do mundo. Exatamente ali, arquitetura original. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Eles controlam aqui a fila também. Né? Tem uma placa com informações sobre Pike Place e um pouco sobre o que tem no Pike Place Market. Seguindo o Pike Place Market, à direita, quase escondido, fica a Gum Wall, que é o pessoal aqui gruda os chicletes que eles já mascaram. É uma outra atração turística aqui de Seattle. Eles limpam de tempos em tempos isso aqui, mas não adianta. O pessoal sempre gruda chiclete aqui. gravadores, olhem isso que da hora top é top demais, eu gostei no outro ano espero vir de novo, porque aqui é top top, top, top, top, sabe como é top? você não sabe, então você não tá aqui curtindo junto comigo muito top hum, os quartos são topíssimo. gente, aqui é muito bom já cheguei aqui na Greyhound na estação em Seattle Já me deram um formulário Para poder entregar na, na fronteira E agora estou só esperando o ônibus sair Já tem uma fila aqui Cheguei agora em Vancouver O ônibus atrasou um pouco para chegar aqui A gente parou em Bellingham, ficou mais tempo do que deveria Paramos na fronteira, os fiscais estavam bem chatos Os oficiais da, da imigração Fizeram um monte de pergunta para um monte de gente. Me pararam, perguntavam se eu usava maconha. Pararam o cara que estava atrás de mim na fila. É, pegaram o celular dele para revistar, ver se não tinha nenhuma mensagem comprometedora ou que remetesse alguma coisa que eles não gostassem. Mas, tirando isso, foi tudo bem tranquilo. Foi uma viagem que, apesar de ter demorado um pouco, foi bem tranquila. E, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no canal e até a próxima.